Olá! Segue mais uma edição do Educar em Casa, segundo ano, disciplina matemática, professora Bárbara Pinto. O roteiro de hoje, números pares e ímpares. Os números pares são aqueles que formam grupos de dois em dois e não sobra nenhum elemento. Os números ímpares são aqueles que ao formarem grupos de dois em dois, sobra sempre um elemento par ou ímpar? Vamos jogar par ou ímpar? O que é isso? É um jogo matemático, funciona assim, a gente mostra os dedos e se der par, eu ganho, e se der ímpar, você perde. Peraí, isso tá certo? Claro! Você não confia na matemática? Na matemática eu confio, eu só não confio em você. Então aqui é uma dica de um jogo bem popular para se jogar entre as crianças, geralmente em algumas atividades de rodas, né? Que envolvam, que envolvam a matemática para escolher entre um ou outro candidato. Números pares e ímpares. Par ou ímpar? Quantas vezes em suas brincadeiras você já deve ter feito essa pergunta, hein? Mas você conhece os números pares e ímpares? Os números pares são 0, 2, 4, 6, 8. Os números ímpares são 1, 3, 5, 7, 9. Ou seja, 12, 10, 14, 16, 18. E todos aqueles que também terminam com 0, 2, 4, 6, 8, também são números pares. Como também, aqueles que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9, também são números ímpares. Número 1, um, pinte no casco apenas os números ímpares. Pode escolher a cor que você desejar. Será que você acertou? Isso mesmo, 1, 3, 7. Muito bem. Quantos rachadinhos tem o casco da tartaruga? Doze. Muito bem. Todos esses aí formam o número doze. Esse número doze é par ou é ímpar? Muito bem. Isso mesmo, par. Conte a quantidade, resiste o número e marque o Quadro corretamente, então você vai contar esses elementos, é colocar ali a numeração e marcar um X se esse número que você encontrou é um número par ou um número ímpar. Então, vejamos essa quantidade de bolas, conta aí. Isso mesmo, 10 bolas. Esse número 10 é um número par. Ou um número ímpar, corretamente, pá. O próximo, esse sol, o desenho do sol, isso mesmo, cinco e é ímpar. Agora, o desenho dos peixes, isso, seis e é? Isso mesmo, um número par. Complete as, tabela, a tabela, as tabelas abaixo. Aqui, você vai estar encontrando o um número par anterior ao número 17, 29, 55, 38, 49 e 35. Já a tabela seguinte, você vai encontrar o um número ímpar entre os números 28 e o 30, 44, 46, 71... 75, 47, 51, 16 e 18. Vamos lá. O número par anterior ao 17, isso mesmo, 16. 29? Isso, 28. 55, 54, 38, 49. Isso mesmo, você está aqui tá. 35 Exatamente, agora entre um e outro, ou seja, no meio, entre o 28 e o 30, isso, número 29, que é um número ímpar, termina com 9. 44 e 46, isso mesmo, 45, entre 71 e 75, exatamente, 73. 4751. Muito bem. 49. 16 e 18. Perfeito. Número 17. Em nosso corpo existem alguns elementos pares e ímpares. Escreva P para pares e I para ímpares. Então, a boca, que é um elemento do nosso corpo, é o quê? Quando nós vamos estar contando por quantidade, é par ou é ímpar? Isso mesmo, o I de ímpar. Os olhos? Exatamente, par. Porque nós temos dois olhos. Umbigo? Perfeito, ímpar. Orelha? Isso, P de par. Que nós temos duas orelhas. Sobrancelha? Exatamente pá, porque temos duas sobrancelhas, pés, isso mesmo, pé, pé, pá, porque temos dois pés. Prossiga para a conclusão: números pares são aqueles que formam grupos de dois em dois, e não sobra nenhum elemento. Não esquece, os números ímpares são aqueles que, ao fornecerem grupos de dois, em 2 sobra sempre um elemento. Os números pares são 0, 2, 4, 6, 8 e ou terminam com eles. Dica importante, hein? Já os ímpares são 1, 3, 5, 7, 9 e ou terminam também com eles. Segue a referência bibliográfica. A coleção utilizada, eu gosto mais da editora e BEP, e também demais referências. Por hoje é só, e até breve!